Como tratar a água? Bem, há vários métodos. Pode colocar a água a ferver durante 1 um minuto, ou deitar duas gotas de lixívia pura por litro e repousar 30 minutos antes de beber.